Pode, pode, não. Vou chamar o boss então Peraí, peraí, peraí Já vou chamar, hein Após bem, os mano. nossos aventureiros é Vruban né? e PPA Eu acharem achar o, o último boss fácil Foi fácil, hein? Foi bom, foi não? Foi de boa Rapaz, não, que ia morrer, morreu foi tudo na vida. Eles decidiram então tentar fazer outro boss Vambora. Talvez Vambora. essa não foi uma boa ideia Acompanhe isso Vamos embora Agora deixa o vai pegar o resto que eu vou ficar. A você deve o Opa, Daniela As criaturas eu... são permitidas. Definir. Alguns momentos depois. Olha, ó. Eita eu porra, eu não já queria. quebrou minha armadura aqui já, velho. O diabo dragão é nojento pra descer, ó. Martiga ele, vai, clã, bota pra martigar Tá quebrando minha armadura toda, mano, esses, esses bichos aqui em cima mãe. aqui, ó. Desgraça! Aí, ó, martilha. E tá mordendo o então, bicho? Tá. Caraca, doido. Tra... O bicho tá morrendo? Já. Tá mordendo. Eu tava carraperidão ali, Eu tô sem armadura nenhuma, velho. E o fogo aí torrando a gente. <risos> Caraca, esse daqui é brabo. Esse aqui é brabo mesmo, filho. Matou um rex já. Matou ah, um rex. Caramba, 2 morre, não para não, pode ir. Fica debaixo dele, lá debaixo dele, debaixo dele. Porra, Deus. do diabo do dragão, bicho no lado. Não. Alguns centímetros depois. Sem sangue, é? Tô sem sangue. Tu vai morrer? Não, acho que não, pode, ir, pode, ir, pode. Ir. Tem um sangue aqui. Um pó vem de morfo, né velho? Se vem de mofo fodeu. Botou de boa. Ah. Lagou, eita. Olha lá lá, ó. Bugou? É, tá parado? Caraca, não. Tá com metade da vida. Meu vida é o, o, o, o, o, o, o. Ih, dinho. ó, matou um Rex. Opa, dano, opa o dano. e meu filho, vai ter só. Ih, só tem nós dois agora, mano. Upa dano. <risos> só nós dois mesmo. Meu vida é opa. O, o, o, o, bota o, o Vida, vida no teu time Calma, filho. O meu time não tá upando não. Caraca, cara. só nós dois mesmo. Olha lá, bora, bora, bora, bora. Cuidado, fica lá nos pés dele, nos pés dele. Aí já tá voando, né? Alguns momentos depois. Fica mexendo o mouse nas carnes, entendeu? Aham. Uh -huh. Eu tá com 20k. Ó, tá com 20 Cuidado, oh, tá cuidado, cuidado, cuidado. Cuida. Eita, e... po... <risos> ver se agora vai dar bom ai carai é subi no rex errado aí caraca eu não motivo foi nenhum come aranha eita eu não tava montado nenhum eu um ficou para trás ali ó bandar o comando nele é o ponto isso de porra de ataque em este alvo? E aí, ficou pra trás mesmo. Olha, esqueci de te dar a mãe. Nem é sei se eu tô martigando. Eu tô martigando, tô. tô. Não, ela é eu fortinha, hein? eu <risos> É que ela não tá lá pra trás. que esse Que não tô enxergando nada. isso ah, né? depois que matar esse daqui, o de ouvindo vindo tudo boladão. Luiz, é o pá demais, né, velho? Martiguem, martiguem. Ah, Vai tá estar gravando tudo, PPA. Ah, tô gravando, hein. É. Ah, construção. construção. É, nós temos que lançar outro Praia. mesmo. Foi construção, ó, ah, tu viu? Aham. Uhum. Liberou? Eu vi. Ah, toma 26 levo, caramba. Aqui também eu põe, hein. Ah, mas aqui eu pô só 4. Vou roubar todinho de dano, tô nem aí, tô nem vendo. E já não tem nenhuma aqui, ó. Olha ela aqui, ó. Uhum. Isso aí. Martigar. Ó, oh, é, a bicha já tem uns... Ave Maria! Martigar. Bicha, agora é a não ó. Tu viu? Não, é nada. Ah. <risos> Tinha agora, ó 400 de dano. Agora tava tá dançando de red. Nu. Tá cheio de aranha agora também. Tá. Do outro lado. Quer ficar na frente dela. Tô indo então, tá pegando agora. Essa... Oito Mata... a as grandes, não é? Grande, né? Mata as pequenas, não é? Grande. Eita. Tô com menos, ó. Ah, essa é pequena, ó. Tira só 19 17 de dano. Nossa, é a grande dano, ah. tá forte mesmo, viu? Filho? Tirando 400 de dano agora. Ah. As aranhas pequenas estão é... no level 500. Que isso? Passa a pelona. Deixa eu tancar, viado. Que eu tô, tô com a cela melhor, lá, senão os bichos vão morrer. Tô por trás. Foda que esses rex sempre trava aí, mano. Aí ó. Eu ainda não tá nem na metade da vida. Agora Olha, tá. Ó, matou um rex. Foi? Oi? Não, matou não. Olha lá, ó. Cadê? Foi não. Não, ué. Tem quatro ali. É quatro? Olha, ó, seu rex matou... Ah, não sei, tá. tá matando as aranhas, o Cabeção. Ah tá batendo ah, em mim, é ó. É... Deixa, tô tô tancando suave. Tô tancando suave. Aumentar aqui o nível. Olha, agora... Ó, ó. Ó. Ó. Ela vai matar pelo menos uns, uns dois rex ali, viu? Ela? Quer ver, ó? Manda, manda os rex sair fora e depois voltar. Deixa ela focar em mim. Aí, ó, focou, focou, focou. A como a sela é melhor, tô tomando muito pouco dano, hein? Será que você tá quase morrendo? Amei irmão, hein? Tirei de perto, ban. Ih, matou uhum. um. Uhum. Ih, matou outro. Matou dois. Ah, tomar artiga, filho agora eu não sei se não vai conseguir não, Ah, não, não consegui. Vai, tem nós dois aqui. Minha vida tá quase chegando à metade. Ah, o Rex aqui tá, tá só parado, essa porra. Dá mesmo, filho fi, uhum. tá bate... Ah, morreu. Agora é só nós dois. Vambora. Espera <risos> aí. Martiga, Ban. Eu tô com medo da vida, tô com pouco. Deixa comigo então, que eu tô suave ainda. Caraca. Tu tá, tu tá com um pouco de vida? Tá chegando na metade agora. Martiga ela, Ban. Tô indo e voltando hein? pra não pegar muito, muito, muito dano nenhum aqui essas patas dela aí, me quente de dano É daqui a pouco você vai Eu ter que tancar Caraca Não aqui Zé que você tava tudo com 800 de dano hein uhum. ban, então, tanca a gente que enviado Bora agora não Aqui. Vai, viado, vai. Calma, tu um pouco de mim. Não, não, tô, tô um pouco também. Assina para. É. Olha aí, ó. -se, pão. Caralho. Se eu tivesse uma 12, eu matava ela aqui, ó. Eu tô com a 12 aqui no meu inventário. Oh. Você não trouxe ela, não? Eu te dei a 12, Ban. Eu trouxe, mas eu ia saber que ah. daí ia. ia Agora precisar. vai matar. Vai matar daqui a pouco. Tem que matar, eu tô aqui. Você não tem nada pra tirar, viado? Deu nada. Meu Deus, eu matou o Rex. Não. Me matou. Oh, vem pra cá? Me matou. <risos>